Andar contigo Ré com Fá sustenido Pelo jardim Mi menor Na, v, na Aqui na viração Vi Vai ser Ré da viração Do dia, cá em Dó Beleza? Repete a mesma sequência, tá? Pegar em tuas mãos E voar Tá vendo? Sol, Ré com Fá sustenido pela imensidão da terra Mi menor Ré E te adorar Dó A que vontade Sol De dizer a ti Ré com Fá tenido Tudo que aprendi Mi menor Ré Neste jardim Dó Aí agora vai vir um Ré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 Quando ele entra cantando, é, ele, a, gente vem, a gente vem numa ideia num piano mais agudo, né? Ah, que saudade! Tá vendo? Que saudade! Ó oh, o, o, o sol como é que eu tô fazendo! Ó. Que saudade! Você pode fazer o ré fastinho daqui ou aqui. Ok? Saudade. De ouvir tua voz. Aqui o dó vai ser um dó com maior.